Forte Bravo! Vamos lá ver o que é que se trata aqui o Forte Bravo! Vamos explorar! Vamos explorar aqui o Forte Bravo! Epá, quase parece que tem um fosso e tudo! O que é que é isto? Vamos lá ver o que é que se trata de Forte Bravo! Sim, já circuncimos! Vamos até a chucilhar! Entramos para o portão. A bandeira americana já é meio rasgada com o uso. Ah, não dá para andar por cima, pois é só que dá para andar aqui às voltas, mas não dá. É é o cenário. Vamos começar por este lado. Temos aqui, vamos começar por este lado aqui, Lucila. Temos aqui as cavalariças, não é? Não parece? As cavaleirias. As e se não tinha aqui os, os cavalos, que talvez então ali uma cancela aqui devia ser é para casa talvez está um bocado tortas algo, mas se é do tempo, se que dá para ver um bocadinho ali por, por, por as viretas, nadar ou não e ver é, está tudo é só mais é mais, é só cenário é mais cenário só esta parte aqui é uma parte A casa está assim um bocado, é aqui Estava tá para ver aqui o desnível, estou a ver? Está assim um bocado enclinado, assim, parece que já está tá a bater. Mas os paus é sempre assim. Os também não são direitos, né? acaba por ser para entortar um, um bocadito. a bandeira americana. American flag. Temos aqui mais umas os guardas demoráveis. Está fechado, fechado com a porta, deixa ver se conseguem ver para aquela grita tá alguma coisa. Eu não consigo ver nada lá em casa, mas aqui também não, é uma fotografeira, segura que ali, uma E aqui, o que é que é? É o Quartel da general, Headquarters, Cavalaria Americana. Mas, a bocado, isto deve ser caserno, se calhar, essa parte aí. disse se é para eles. Pois até os graus para as pessoas não subirem é, subir as casas depois. Mas é, aqui já tem um buraco de crianças. E por cima estão a ver ali em cima. Deixa uhum, eu ver este lado, o que é que temos aqui. Ok. Estão a ver. Forte bravo. Aqui em Espanha. Pronto, esta parte aqui está à vista e agora vamos ver ali a parte dos índios, calhar, se é uma 3h45, vamos ver os índios, lá Vamos lá ver os índios... Vamos até ali... É que lá dentro? Ah, não deve ter nada, é só cenário, mas vamos lá ver... Vamos lá ver o que é que se passa ali... Ora, está ali o Forte Bravo e aqui à frente temos os Tipires, acho que é chama-se Tipi... Tipires, ou okay, que é que é? Índios, né? Mas, tipo Mas é engraçado por acaso, olha lá. Estou aqui em cima desta parte de cima e até depois tem aquele caminho ali. podia vir depois aqui a cavalaria. Os cavalos. Chegaram até aqui ao, aos índios. Estou aqui de cima. É, é engraçado. E até tinha aqui uma, uma ponta e tudo. Na altura vim devia disfarçar isto com, com madeira. Fazer cara de madeira, talvez. Mas já é a armação de ferro, já está tudo a sair e é claro que é, não é com peles como se fazia antigamente, a é imitar. Temos ele também um critério de carros e ali está o resto da parte do estúdio, dos do cenários que quer dizer, é pá, mas isto é uma ravilha mesmo, é dá para isto. É, não dá para fazer umas emboscadas aqui, os gajos aqui deste lado os índios a fazem buscadas aqui um lado e do outro, a daquele lado. Aqui uma maravilha boa para as buscadas, porque é salta ainda aqui de cima, lá para cima, cima dos cavalos, não é? Aqui um equipamento índio, aqui sim, com esta forma, estão a ver? é engraçado. Índio! Índio moderno, é? que isto Antigamente não era assim. Alguns já perderam. Já perderam já o brilho acho que é por dentro, levar umas pedras aqui por cima, né? Talvez, não sei é só a parte, ou é só o meter, cheira a lona. é aqui por dentro, é assim, olha, está aqui por dentro, isto estou a ver como é que é a parte de cima, é assim, com esta tela, é tela normal, é, é todo. estão a ver, está aqui com as anilhas, é tudo acaba por ser por todos. Aqui à volta, depois lá meteram aqui as mãos e, a, e os desenhos dos animais, para imitar. Lá ali tem até uns desenhos, é mais elaborada. E tinham aqui a famosa fogueira onde tomava o cachimbo de tapaz, <risos> e onde dançavam os Falta aqui o não é? Eu estava lá dentro, já depois de para estragar-se já está a gente, com assim não é Kevin? hoje a ainda está assim muito já foi, agora não é? sabe o que é que ele está assim? Aquele agora é famoso entra numa película agora já não quer, agora pronto agora já só quer dar autógrafo No película, olha aqui temos mais um mais uma fogueirazinha e Ali o que é que é? precisar um cemitério Daquele lado é viaturas que usaram viaturas e ferros para usar na, nas produções quando necessárias, já vamos, veículos abandonados. Já vamos lá, vamos agora outra vez voltar para, para o próximo chão que vai ocorrer daquele lado. Então, e aqui estamos o acampamento índio que é isto assim. vamos lá, a próxima filmagem é daquele lado lá. Então, se que aqui no traste aí. Deixa isso agora. Estavas na cantina. Ah, queres uma, uma foto? Na cantina. Um gatinho.